Tchau, benvenuto, benvenuta no meu canal Itália com Ana Paula. Aproveitando o clima pós Sanremo 2019, vamos traduzir a música ganhadora do festival. A música ganhadora se chama Solli, traduzindo dinheiro, e foi escrita e cantada por esse Mamud. Ele é filho de mãe italiana e pai egípcio, mas ele nasceu em Milão, aqui na Itália. A música tem uma pegada meio árabe, inclusive, não só com respeito ao ritmo, mas também existe uma frase em árabe que ele conta que é uma frase que o pai dele costumava dizer para ele quando era pequeno. Hein? Bem, fazendo resumo sobre o que é essa música, esse rapaz, ele é muito apegado à mãe, pelo que deu para perceber, mas com o pai ele não tem um relacionamento muito bom. Como eu disse também, o nome da música é soldi, dinheiro, e ele falou sobre isso, ele disse assim, olha, o pezzo se si chama soldi, mas não fala de soldi a nível material, porque fala de como os soldi podem mudar o rapportos, o relacionamento, ao interno de uma família. Não se fala de dinheiro em si, mas do que ele representa dentro do ambiente familiar. Fa molto caldo. Mamma, stay tranquilla, sto arrivando. te la prenderai per un bugiardo. More, era altro. Shampoo, muito Ti sembrava faz muito calor, little bit of a little bit of Fique calma, fique tranquila, estou chegando. Te aprenderá prenderai per um bugiardo. Aí entra a questão familiar, né? Olha aqui. tela aprenderá prenderai per un bugiardo. Essa expressão, é, prender se lá, no caso. Não te la prendere. Não fique nervoso. Tela la prenderai. Você vai ficar zangada, vai ficar nervosa per um bugiardo. Por causa de um mentiroso. Que sembrava amor era altro, parecia amor, você achava que sembrava, você achava que era amor, mas era outra coisa, não era. Bebe champanhe sotto Ramadan, toma champanhe bem no período do Ramadan, né? Aqui ele mesmo falou que essa é uma expressão simbólica querendo dizer que a pessoa aquela, aquela típica <risos> é, situação faço o que eu digo mas não faço o que eu faço né Pre, em italiano seria predichi <risos> bene e male né porque a gente sabe que no Ramadã os muçulmanos fazem um jejum né e então por isso ele escreveu essa frase que é uma certa falsidade sobre quem ele está falando e a gente sabe que é o pai dele né depois fala, la TV, no Jack Chan'', na televisão, na televisão passa Jack Chan''. come va, come va, come va, come va, Então ele fala, ''Fuma Narguilé, mi chiede come va, fuma Narguilé'' e me pergunta, ''Como vai?'' me chiede come va, come va, come va, me pergunta, ''Como vai, como vai, como vai?'' Como vai? <laughs> sai já como é vai, como é vai, como é vai, você já sabe como as coisas estão indo. Então, olha aqui, aqui é tensa a coisa, porque ele fala: penso più veloce per capire se domani tu mi freguerai. Eu penso mais rápido para entender se amanhã você vai me enganar. Né? Ele está se referindo ao pai dele, como eu disse. <risos> não tempo per chiarire, perque solo ora, so cosa sei. Eu não tenho tempo para esclarecer porque somente agora sei o que você é veja bem, ele não ele não disse na frase porque sou loura só que sei quem você é ele diz cosa sei como uma coisa inanimada, né? um objeto cosa sei, o que você é é difícil estar al mundo quando perde perdi l'orgoglio, lasci casa in un giorno. È difficile star no mundo. Quando perde o orgulho, deixa, você deixa casa num dia. Dimisse, vesavi sole già di salgi. Come se avesse avuto già di salgi. Dimisse ti manco te ne poti. Tu dimmi se pensava só em soldi, Diga me se você pensava só em dinheiro. Como se avesse avuto dinheiro, como se você tivesse tido dinheiro, como se avesse voto sólidos. soldi. Dimmi se te manco ou te nefotti. Diga me se eu faço falta ou se você não se importa. Aqui ele usou o italiano bem cru, <risos> né? Tene poti, se você se pode. Mi chiedevi come va, come va, come va. Adesso come va, come va, come va. Você me perguntava como vai, como vai, como vai. Agora, como vai, como vai, como vai. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Desculpa. Como vai, como vai, como vai, como vai, como vai, vai, vai, muito bem, muito bem, muito bem. Ciò che devi dire non l'hai detto, tradire una pallottola nel petto, prendi tutta la tua carità, venti a casa, ma lo sai che lo sa. Ciò che devi dire non l'hai detto, o che você tem di dire, o che você deve dire, você non disse. Tradire è una pallottola nel petto, trair è una bala no peito, è né? una bala di revolver, pallottola. Prende tutta la tua carità, pegue toda a sua caridade. Mente a casa, mas lo sai que lo sai. É, Você mente em casa, mas você sabe que ela sabe. <música> É, na segue, lei me quererá é sentada numa cadeira, ela me perguntará: me, é, me quede como vai, como vai, como vai, sai já como vai, como vai, como vai, me pergunta como vai, como vai, e sabe já como vai. Depois tem a repetição daquela parte que nós já vimos, penso que o veloz é para capire Se domani tu me freguerai. Não tenho tempo para chiarir, porque só hora, só coisa sei. É difícil estar al mundo quando perdi o orgulho. Aí agora, eu capito, em num segundo, que tu da me volevi só soldi. Eu entendi num segundo que você queria somente dinheiro. Né, que tudo a me você de mim queria somente dinheiro. Prima a mim, para lá de fino, tarde, tarde. Me querer me comer, comer, comer, ah, de só comer, comer, comer, ah. O elé de, o elé de, a bibita arena. Me dizia me chocando, chocando Prima me parlavi fino à tarde. Antes você falava comigo até tarde. Me quedevi, como vai? Adesso, como vai? Me, me perguntava como vai, agora como vai? Aí ele entra com aquela frase que eu falei, né, em árabe lá. o aladi, o aladi, habibi, talena. Deve ser assim a pronúncia. A tradução seria meu filho, meu filho, amor, vem aqui. Me dicevi, jogando, jogando com a área fiera você me dizia brincando, brincando com é, um aspecto com orgulhoso, né? Com laria fiera, com orgulho. Depois de nova frase, o aladiu, habibi, sembrava vera, né? Ele fala que essa frase, meu filho, meu filho, meu amor, parecia verdadeira. Depois, não sei, não sei. Eu da te, non ho voluto soldi. É difícil estar al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa un giorno. Tu... É, aí ele fala: la voglia, la voglia di tornare come prima, a vontade, la voglia, a vontade de voltar a ser o que era antes, de voltar como antes. Eu, da te, não, não luto soldi. Ele até é meio com um ar triste na música. Ele fala, eu, de você, não quis dinheiro. É difícil estar ao mundo quando perdi o orgulho. Lasta casa em um dia, a gente já viu o que é. Agora... Lascia la città ma nessuno lo sa. Vieni era qua ora dove sei papà? Mi che ne comela, come va? Sai já come na, come na, come va? Lascia la città ma nessuno lo sa. Se deixa a cidade mas ninguém sabe. E eri era qua? Ora dove sei papá. Ontem você estava aqui e agora onde você está, papai? Me quere, come vá, come vá, come vá, sai já, come vá, come vá, come vá. Como a gente pode ver na letra, pensando já que se trata de, desse, desse relacionamento familiar conturbado que ele teve. Então, dá para se entender que ele ainda gostaria... Agora vai a minha parte psicóloga, né? <risos> que eu gosto de analisar as coisas assim. É, essa raiva e essa mistura de sentimentos aqui que a gente vê na música, dá a entender que ele ainda gostaria de uma explicação, ele não deixou totalmente para trás essa história com o pai dele. Principalmente no final ele fala Ieri, eri, eri qua, ora dove sei, papá. É, Tu di se volevi solo soli, soli Ele usa o verbo no presente Diga-me se você queria somente dinheiro, dinheiro. Né? Então se vê que é um relacionamento ainda não encerrado no coração dele. É isso. Agora, deixa o seu like aqui no vídeo. Se inscreva caso não seja inscrito. E compartilhe esse vídeo com seus amigos. E dimmi se ti é piaciuta la canzone, qui sotto nei commenti. Diga-me se você gostou dessa música. E escreva-me aqui embaixo nos comentários. Vou deixar o link aqui embaixo do clipe original da música para vocês ouvirem sem interrupções, agora sabendo do que se trata. Um super beijo. Fiquem com Deus. Tchau.